Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí já nesta oportunidade na lição número 7. E para você que está na a primeira vez no nosso canal, lhe convido a se inscrever eh, e também deixa seu like e tem um sininho em cima do ao lado superior direito. Você clica nele para você receber todas as vezes as notificações que quando forem lançados novas lições ou outros materiais que ele fica, amém? Tá Muito bom, é, meu nome é Romulo, tá? sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Vamos aqui, a coerência entre a vida interior e a prática. Logo do início eu coloquei aqui essa imagem, né? Que a sinceridade é a chave do sucesso, tá? É a coerência entre a vida interior e a prática externa, né? É, a questão aqui, vamos tratar muito desse ponto. Tá? O quanto de sincero a pessoa está sendo ou está sendo hipócrita. Tá? Vamos lá, então, aqui na nossa, nossa lição, aqui nós temos como texto áudio Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como o ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Esse texto já nos chama muita atenção, porque está falando é, de todo o coração, se a integridade, tá, foco pleno, né, todo o coração, não metade, né, é, para agradar ao Senhor e não aos homens. Bom. A verdade aplicada diz é preciso ter sempre em mente que Deus está atento às nossas ações e motivações e que nada está encoberto diante dEle. Nós temos três objetivos: ensinar que Deus sabe a intenção do nosso coração, mostrar a pretenciosa oração dos hipócritas e apresentar a forma correta do jejum ensinado por Jesus. Nosso texto de referências tem em Mateus 6, versículos 1, 2 e 5. Por favor, você lê aí, que já vou para o comentário. Na nossa introdução, disse Jesus, mencionou três ações comuns a todo cristão. Dar aos necessitados, jejuar e orar. Em todos os três casos ele nos leva a meditar sobre a intenção do coração. Se fazermos para sermos vistos e elogiados pelos homens, ou por fé e amor a Deus. Tá? Então, aqui nós vamos, durante toda a lição, tá? focar nesses nesses pontos aqui. Qual a intenção do meu coração, qual a intenção do teu coração, quando você dá algo uma ajuda ao necessitado, quando você jejua e quando você ora. Qual a intenção do coração? Né? É para ser visto né? ou, e, e elogiado né? pelos homens ou movido por fé e amor a Deus, ok? A justiça operada pela falsa motivação. Três pontos. agradar a Deus e não aos homens... A verdadeira e a falsa piedade e ofertando em secreto, a justiça operada pela falsa motivação. Jesus condenou a atitude hipócrita de homens que, sob o disfarce de glorificar a Deus, buscavam a glória para si mesmos. É esse um dos pontos aqui que nos enfatizamos, é? Né? a questão de pensar, né? Muitas pessoas pensam que estão se disfarçando, né? De glorificar a Deus, tá? Como se Deus não estivesse vendo, né? E busca a glória para si, tá? É, usam, vamos dizer, o evangelho como um mecanismo, tá? Como uma ferramenta somente para glória própria, né? E a justiça, aqui estamos vendo, tá? Operada pela falsa motivação. Se a pessoa busca é, ou adora a Deus, glorifica a Deus, exerce uma função dentro do corpo de Cristo, né? E está buscando com isso glória para si, tá? Tem alguma coisa errada aí. Agradando a Deus e não aos homens, Jesus chama a atenção sobre a maneira disfarçada de servir ao próximo, que não basta apenas fazer algo bom. Ele destaca a diferença entre fazer as coisas para ser visto e elogiado pelos homens, ou movido pelo amor e pela fé em Deus. É, o grande ensino, o ensinamento aqui é que a motivação é tão importante quanto a ação. Vamos lá. Então, é, veja, que não basta apenas fazer algo bom. Né? Jesus destaca isso. Ele destaca a diferença entre fazer as coisas para ser visto e elogiado pelos homens ou motivado pelo amor e pela fé em Deus. Né? Então, o um grande ensinamento é que a motivação é tão importante quanto a ação. Então, a pergunta que você vai fazer para você mesmo tá? e a resposta fica com você, tá? Porque aqui nesse ponto, é, quanto mais sincero cada um de nós seja, tá? muito melhor porque isso vai trazer a cura para a nossa vida, tá? É, tudo que eu faço, tá? Seja jejum, seja oração, seja exercer o ministério, né? no meu caso aqui o ensino, ou qualquer outra coisa que você faz, em questão, né? É, de prestar uma ajuda a alguém, né? ou viver para Deus servindo ao próximo, a pergunta é, qual é a minha motivação? Estou sendo movido pelo amor e pela fé em Deus? né? Isso que eu faço é, movido por amor a Deus né? É, e confiando em Deus, ou estou esperando né, um retorno, uma retribuição, né? qual a minha intenção no profundo do meu coração? Jesus traça um paralelo entre a verdadeira e a falsa piedade, que é apenas hipocrisia. Suas boas obras tinham uma única finalidade, o reconhecimento público. Veja, então a verdadeira falsa piedade é que está nesse ponto, em questão hipocrisia a palavra hipocrisia dentro do grego era usado nos teatros quando as pessoas uma pessoa poderia usar diferentes tipos de máscaras então dentro do contexto de Jesus dentro do mundo romano que adotou a língua grega eles no teatro usavam a máscara, né? Que usa a máscara é um hipócrita, né? Nesse contexto, então, Jesus está dizendo, tá? Que às vezes as pessoas, né, é, fazem uma encenação, né, como se fosse uma boa obra, tá? Mas, né, estão procurando reconhecimento público. Ou seja, nada mais passa do que uma apresentação teatral. Essas pessoas são bons de fazer um teatro, né? vamos colocar assim, porque a hipocrisia é justamente usar uma máscara para representar algo. E as pessoas, quem olha às vezes diz assim, nossa, essa pessoa, como ela é piedosa, né? aí eu falecer está orando, né, e em voz alta, na esquina, ou numa praça pública, e alguém olha e diz assim, nossa, esse aí, né, é igual hoje, né, é, cada um tem sua motivação, Pera, irmão, sem julgamento, por favor, nós não podemos julgar os outros porque Deus conhece o coração, porque aí às vezes vem aquela perguntinha, né? Ah, mas às vezes tem irmão, tem obreiro, tem pastor, às vezes que é, coloca na live, vamos, estamos orando duas da madrugada, uma da madrugada, e aqueles aquelas chamadas, né? estamos orando, né? Bom, pode ser ou não pode ser, né? é uma questão de querer ser visto, tá? não cabe a nós julgar. O que cabe a nós é analisar o no, a nossa intenção, cada um analisar a sua própria intenção. Tá? Então tenha muito cuidado com isso, porque a partir do momento que nós emitimos o julgamento, nós estamos fazendo uma confissão de que isso que estamos julgando é justamente o que está aqui em nosso coração, interferindo. Isso tá? é um perigo. Tá bom? É, Ofertando em secreto. Jesus apresentou como pode haver uma motivação falsa diante de uma atitude aparentemente sã. Então, Jesus revelou também que existe por parte de Deus uma recompensa para aqueles que doam, pensando em fazer o melhor para Deus e para seu semelhante. Então, isso aqui é interessante. Então, é, aí Jesus coloca duas questões, né? Você quer ser reconhecido pelos homens, aplaudido pelos homens, né? Amado pelos homens, tá? Ou você quer né? ser reconhecido por Deus, né? amado por Deus? É claro que o ser humano, como uma necessidade básica, gosta de ser amado, tá? Mas Jesus está colocando aqui a questão, a prioridade tá, da minha vida é agradar a Deus. Por quê? Se eu faço algo, às vezes, para, reconhec para buscar reconhecimento das pessoas, tá? pode ser que não venha reconhecimento. E aí, o que, que faz aquela pessoa? Né? A pessoa olha e diz assim, nossa, essa pessoa não sabe agradecer, essas pessoas não me reconhecem, essas pessoas não me valorizam. Então, a pessoa se sente decepcionada. Tá? Então, quando Jesus está colocando aqui de que nós foquemos para aquilo que Deus tem, o reconhecimento de Deus, está dizendo, gente, para de criar decepção para você mesmo, tá? olha para Deus que ele nunca vai te decepcionar, porque se você faz tá, o bem, uma oferta é, para agradar a Deus, de alguma maneira, de alguma forma, isso vai vir para você, porque fazer por amor a Deus, movido por fé e por amor, é sementeira, estar plantando, e a colheita vem, pode crer, tá? Mas a intenção, Deus conhece. Não adianta eu dizer, não, eu estou fazendo, por amor a Deus, mas meu coração estiver buscando glória humana, tá? Deus conhece isto, ok? A pretensão oração dos hipócritas, a maneira incorreta de orar, orando ao Pai em secreto e orando sem vãs repetições. Preciosa oração dos hipócritas, a pretenciosa oração, aliás. A segunda ação mencionada por Jesus é a oração, cujo foco está na intimidade e na comunhão com Deus. Ele assinala que a oração pode deixar de ser um verdadeiro ato de devoção e se tornar uma forma de hipocrisia, né? quando o ato externo esconde motivos corruptos. Tá? Então, qual o objetivo da oração? Que as pessoas me reconheçam, que as pessoas saibam que eu sou um homem de oração, ou o foco é né? que eu tenha intimidade com Deus e comunhão, relacionamento com Deus? Ah, então aqui Jesus nos faz pensar tá? é, Jesus está dizendo cuidado com isso né? Não deixe que seu coração se engane, engane Repense né, as suas motivações Maneira incorreta de orar Algumas pessoas buscavam estar em um lugar Onde suas presenças fossem notadas Como a sinagoga ou a esquina de uma praça Neste caso, a motivação interior dessas orações públicas era o reconhecimento e o elogio de sua devoção, o qual carece de valor diante de Deus." Veja, é, então aqui nós temos umas coisas interessantes, né? É, algumas pessoas né, estão buscam estar em um lugar onde suas presenças é notado, né? Ou seja, fica lá na esquina, né, de uma praça, de uma ou na sinagoga, né, e fica lá orando é, em voz alta, né, querendo ser vistas. Assim, eles querem um reconhecimento e um elogio por essa devoção. Ah, querem dizer assim, nossa, esse aí é crente, né? Meu Deus, essa pessoa é crente. Olha quanto tempo ora, olha, está jejuando, ou está ofertando. Olha só, tá? Como até mesmo a oração pode se tornar um tropeço. orando ao pai país secreto. A oração deve ser caracterizada por sua simplicidade. E aqui somos informados de que a oração é um assunto que diz respeito a nós, e a Deus. Tá? Aí é importantíssimo isso aqui. tá Então, a questão é ter o particular com Deus. Porque no particular, nós podemos expor literalmente o que está em nosso coração. Tá? É uma reunião só você e Deus. Tá? É um ponto só, assim. Tá? Você e Deus. Tá? E, e isso é importantíssimo. Tá? Por quê? Né? Porque as vitórias que se materializam no mundo físico sempre passam por um período secreto na presença de Deus. Né? Aí eu coloquei essa imagem, tá? o sucesso, né? a chave do sucesso nos nosso relacionamento com Deus é a sinceridade. Aliás, em todos os seus relacionamentos. Né? Porque se você é sincero, vou colocar assim, no teu relacionamento empregado patrão ou patrão empregado né? se você é empregado e sincero com certeza teu patrão né vai ter prazer né em confiar em você porque a confiança ela exala algo diferente tá traz um brilho diferente né quando a pessoa é sincera tá isso automaticamente tá intuitivamente o sucesso vem então as vitórias que se materializam no mundo físico sempre passam por um período secreto da presença de Deus tá o mundo né é invisível tá o mundo espiritual invisível gera né o concreto ok orando sem vans repetições Oramos a um Deus que já sabe de tudo e está predisposto para nos ouvir e ajudar. Esse é o primeiro ponto, né? Então, eu sei que Deus já sabe de todas as minhas necessidades. Ah, então eu não preciso orar? Claro que precisa, né? Porque Deus quer que você tenha relacionamento, conversa, diálogo com ela. Então, Jesus não proíbe a repetição de uma oração, Jesus, o próprio Jesus, orou três vezes. Três vezes no Jardim de Sêmane, essencialmente a mesma oração. E também, noutra ocasião, elogiou a persistência em oração. Agora, Jesus se refere a palavras vãs, já? palavras sem sentido. O que que está dizendo? Tá? Existe é uma diferença, muito, ou duas diferenças aqui, dois pontos muito importantes. Perseverar com vãs palavras, ficar vãs repetições, é perseverar na incredulidade. Agora, quando você persevera na fé, é diferente. Então, tem pessoas que estão orando repetidas vezes por um ponto, né por algo que eles querem mas estão perseverando na incredulidade, tá? fazendo vãs repetições. É diferente de você perseverar na fé, tá? porque a fé já se alegra pela resposta. A fé, a oração da fé, já espera a bênção certamente. Vou dar um exemplo rapidinho. É o caso que quando a igreja orava, é, por Pedro, quando Pedro estava na cadeia. Você deve lembrar que toda a igreja orava incessantemente por Pedro. Vocês estão perseverando. Só que, quando o anjo vai, solta Pedro, Pedro chega em casa é, da irmã Maria, né? E bate na porta, né? Quem está esperando... Né? a resposta de Deus. Só tem uma pessoa que está orando com fé, que é a Rod, a menina Rod. Aí ela, disse, ela vai atender e disse é Pedro. O que, que os demais respondem? Pedro está na cadeia, não é Pedro. Ah, mas ele está lá fora, deve ser seu anjo. Olha só. Isso é orar com vãs palavras, orar, perseverar na incredulidade. A pessoa está orando incessantemente, mas não espera a resposta. Pedro está na cadeia e se tem alguém lá batendo, é um anjo, não é Pedro, porque Pedro está na cadeia. Então, para que está orando? Não estava orando para ser livre? Pedro, tá? mas aquela menina, ela perseverou na fé. Amém? Bom, a prática do jejum, o jejum que agrada a Deus, a privacidade no ato do jejuado e a maneira correta de jejuar. O jejum sempre foi uma prática importantíssima para a vida espiritual do povo de Deus e, por isso, Jesus critica os líderes religiosos e ressalta a sua verdadeira motivação. Olha só. Então, até mesmo o jejum pode ter motivação errada, é, o qual o jejum que agrada a Deus, né? O jejum era apenas um espetáculo de sua suposta piedade, ao fingir dor, tristeza, abnegação, era um verdadeiro show para atrair a atenção das pessoas, né? Justamente daí vem, né? Ó, a palavra hipócrita, né? Está fazendo um teatrinho, tá? Está fazendo, colocando uma máscara para apresentar uma dor, tristeza e abnegação. Então, deve-se evitar toda ostentação, todo desejo de aparentar algo que não representa a verdade. Deve praticar sua piedade com alegria, com a intenção de agradar ao Pai e trazer glória ao seu nome. Então, muito cuidado. Tá? É, para não estar expondo, né? às vezes você não tem intenção de de ser vangloriado, de querer ser elogiado pelos homens, né? Mas é melhor ficar quietinho, né? Do que ficar, né? É, contando para todo mundo, olha, eu estou jejuando, eu estou num propósito, né? É, ou colocar no Face, né? Ó, oh, gente, eu, eu vou orar por vocês que estão em jejum de três dias, né? Então, eu não sei realmente o propósito tá? da pessoa, mas vamos ter muito cuidado né, com esse ponto. A privacidade no ato de jejuar. Da mesma forma que ajudar os necessitados orar, o jejum também deve ocorrer na privacidade do coração do discípulo. Né? É, então, Jesus nos ensina... Que revelar nosso jejum pode se tornar uma forma perigosa de orgulho e auto-engano é espiritual. Jesus alertou para a privacidade do coração. Então, é, o jejum né, não tem a ver com os outros, o jejum tem a ver com nós. Tá? É, cada um de nós, quando nos vamos estar em privacidade com Deus esse objetivo, né? uma privacidade, um momento a seus com Deus, tá? Um momento de autoanálise, aliás aqui no 3.3, vamos colocar melhor, uma maneira correta de jejuar. Os fariseus isso o rosto, né? Aquele rosto tudo sujo, né? Assim olhos é, cansados, descabelado, né? E apresentavam uma expressão então abatida a fim de suscitar elogios. Isso contrariava todo o propósito do jejum. Ou seja, alguém olhava e falou, nossa, coitado dele, está jejuando tanto tempo, né? tadinho, né? esse é muito crente. Tá? Aí acabou. Esse jejum diante de Deus não tem mais valor, né? porque a pessoa ia receber sua glória aqui na Terra. O jejum tem como finalidade desviar nossos olhos das coisas deste mundo e focá-las apenas nas coisas de Deus. Tá? Então, isso é muito importantíssimo. Eu, né, no jejum, né, eu vou desfocar das coisas do mundo e vou focar em Deus. Tá? E assim é uma forma de relacionar-se espiritualmente e de forma secreta com o Pai. É, o jejum, irmãos, tá não é por objetivo castigar teu corpo físico. Não tem esse objetivo. Tá? Esse castigo do corpo né, nasce lá nas primeiras, nos primeiros 100 anos do cristianismo com grupos gregos que são chamados gnósticos. Os gnósticos diziam que a carne, esta matéria, era pecaminosa tá? e, por consequência, esta matéria tá, deveria ser castigada. Esta matéria deveria ser subjugada. Né? Eles pegavam um chicote mesmo, né, tiravam a roupa e castigava nas costas com chicote, dizendo que a carne nos faz pecar. Mas se você ler no contexto ligado legal, 5.22 a seguir, está falando da natureza pecaminosa e não desta matéria. O nosso corpo, meus amados irmãos e irmãs, no templo do Espírito Santo, tá? Agora, a natureza pecaminosa, sim, nós temos que subjugá-la. Agora, o jejum é interessante, né? Porque é, você lembra, eu acho que sim, você lembra que quando você consuma o primeiro pecado, né? O comportamento que consuma o pecado, né? É o comer uma fruta, né? Porque você lembra, tá? que o primeiro pecado, de fato, é o não crer, né? Lembre-se sempre, tá? Vários vídeos eu gravei com isso, né? Que Eva e Adão, tá? Eles pecam contra Deus e desligam de Deus quando não creem naquilo que Deus disse, tá? Então, Deus fala uma palavra, Satanás fala uma palavra, Eva acredita em Satanás, consequentemente não acredita em Deus. Pronto, aí já quebrou o relacionamento com Deus. Você vai ver nas Escrituras que disse que é impossível agradar a Deus sem fé. O ponto é crer. Né? Se eu não creio no que Deus disse, ou eu creio no que Satanás disse, então essa crença vai me fazer sentir e agir conforme isso. Ah, e acaba Eva se comportando no comer, tá? ela diz que olhou né? e viu que era agradável para se comer. Os desejos naturais, tá? que comer fruta não é pecado, mas os desejos naturais desgovernados, crendo no que Satanás disse, fez que comer uma fruta se tornasse pecado. Você entende isso? Agora, Rapidinho, né? É, lembra qual foi a primeira tentação de Jesus? Lá no deserto, quando Jesus ficou 40 dias em jejum. O que Satanás oferece? Né? Pega uma pedra e disse assim: Olha, Jesus, transforma essa pedra em pão. Tá? Jesus está com fome 40 dias tá? e comer pão não é pecado. Você entende isso? É um desejo natural. Comer é um desejo natural. Agora, tudo se torna pecado se o desejo me domina, tá? E eu dou prioridade ao desejo do que à palavra de Deus. Aí Jesus disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está citando o texto que está escrito, né, no texto de deuteronômio, tá? Quando no deserto Deus disse, todos os dias, né, eu vou mandar o pão do céu, manã. Todo dia, seis da manhã, Deus trazia o pão. Então, aí vem o texto: nem só de pão vive o homem, mas da de tudo que sai da boca de Deus, que é da palavra de Deus. Deus disse assim: vocês vão receber todo dia e não precisa guardar pão para o dia seguinte, porque todo dia eu quero lhes dar pão fresquinho. Teve gente que não acreditou nessa palavra que saiu da boca de Deus e pegou e guardou duas porções. Ao dia seguinte, essa porção guardada estava né, cheia de bicho. tá Então, Jesus está dizendo, eu sei que meu pai vai me dar o pão na hora certa, eu não preciso transformar, essas pedras sem paz, eu não preciso, eh, eu decido não me deixar dominar pelos meus desejos naturais, que com fome, estou, mas morrer, não vou morrer de fome. E você sabe, tá, lendo o texto, tá, se você não leu, né, mas eu creio que você já conhece, tá, que disse terminada a tentação, os anjos serviram Jesus, amém? Então, o jejum, quando você fala de jejum, tá, é você estar em comunhão com Deus, desfocar teus olhos das coisas do mundo, né? E você ter em prioridade a palavra de Deus, né? O autodomínio, tá? o autogoverno dos desejos naturais. Amém? Deus nos abençoe, nos falamos ou ensinamos que Deus sabe a intenção do nosso coração, mostramos a pretenciosa oração dos hipócritas e apresentamos a forma correta do jejum ensinado por Deus. Jesus. Meus amados, muito obrigado, a tá? Deus abençoe, você que não é inscrito, inscreva se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e abençoe vidas. Assim, se você quiser esses slides, tá, manda mensagem no meu WhatsApp, que está aí embaixo do vídeo, e eu mando os slides no grupo. Né? Temos um grupo de WhatsApp, onde é fechado, tá, não tem diálogos paralelos, porque às vezes as pessoas dizem, ah, não vou entrar num grupo porque fica mandando mensagem. Não, é um grupo fechado, tá? Para notificarmos, tá? Coisas do seminário, né? No caso, os slides, normalmente eu coloco slides ou alguns links que são para a utilidade dos irmãos que pertencem a esse grupo, tá bom? Deus abençoe, meus amados. Uma boa escola bíblica dominical para todos vocês.